O comentário com mais likes será a thumb. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.